Apreensão de três barcos de garimpeiro feito pelo Ibama e força nacional no rio Aricuera. Uma quantidade grande de gêneros alimentares, muito combustível, equipamentos, fogões, geradores, freezer, internet, antenas de internet, muitos, muitos alimentos aqui, quantidade grande de, de alimento, carne, saco, todos aqui são alimentos, enquanto os Yanomami passam fome, tá aí o garimpeiro, cheio de comida e de combustível subindo o rio e ainda depois do bloqueio. Parou! Respama, todo mundo. Parou todo mundo! Retorna agora! Para! na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça bota a na cabeça, na cabeça na cabeça, todo mundo na cabeça Vem! Pode vir! Vai rebocando lá pra lá Viga dois, Viga aqui. dois aqui, a gente vai pegar ali. Você vai acompanhar a gente até o barranco ali junto naquela vadeira, agora. Vai, vai lá, bora. Voadeira aqui com Provisões aqui do garimpo Vários garimpeiros Materiais que estavam descendo o rio Encontraram aqui a As forças do estado Compreensão aí de Duas voadeiras Com os garimpeiros E bastante material aí De logística e de apoio ao garimpo combustível.